Gente, olha só eu aqui Hillary Hilton em Noivas RN 2019 para mostrar para vocês tudo o que tá acontecendo nessa feira babado com muitos fornecedores de casamento da cidade. Então vamos lá. Gente, eu tô aqui, olha só, com a Rosanha, organizadora desse evento Babado Querida. Rosânia, conta pra gente. Tá amando essa edição, mulher? A melhor edição de tudo. Tá um show, né? Tá show. Muitos fornecedores bacanas. Muitas noivas, muitos visitantes. É, tá muito é. show. Sim. Ai, obrigada, viu, mulher? A gente vai se ver por aí. Porque eu vou ali conhecer todos os outros fornecedores. Que todo mundo precisa ver. Com certeza, menina, bate aqui. Tô entrando aqui nós vamos aqui agora conhecer todos os fornecedores babados. Como vocês podem ver, a gente tem shopping para quem quer ficar um pouquinho bêbada. Isso anima qualquer festa. A gente também tem aqui decoradores. Até porque decoração, como vocês sabem, faz todo o diferencial num evento. Tem geradores porque precisa de energia. Ah, gente, se você está em busca de um vestido, um vestido babado, você também vai encontrar nesse evento. Assim como cerimonialistas, empresas que vão fechar... Fechar com pandas, tem spray pra noiva, olha só, menina, aquela massagem pra você, querida. Um espelho, um espelho pra você tirar fotos no evento e ficar belíssima iluminação, você tem empresas de convite. Gente, tem tanto fornecedor nessa feira aqui que eu estou completamente encantada. Imagina só! Empresas de produção de vídeo de noiva, bijuterias, que eu amo. Cada cerimonial fechação pra você. Temos ali alguns decoradores. Olha só aquela noiva. Ela tá babado, viu? Eu estou encantado com esse vestido aqui. Que belíssima! uma. Olá pessoal! Um prazer! prazer. Né? Depois a gente vai conversar melhor. Daqui a pouco eu venho aqui, viu, querida? Mua. Obrigada! Gente, aqui literalmente tem todos os fornecedores que vocês desejam para organizar aquele casamento perfeito. Tem decoração, tem iluminação, tem convites, animação, lógico, eu, né, até o seu chá de lingerie. Menina, tem músico, tem tudo que você queira. Então vamos lá conhecer um pouco mais? Eu amo drinks. Imagina só, gente, ah, eu, lógico que eu fico toda bêbada, né, gente? Olha só... Mais umas noivas aqui belíssimas. Foram eles que produziram. Arrasaram, meninos. Achei uns gatinhos também. Hum, e esse que tá aqui no bar então? Uma, Amei! <risos> Se você não veio ainda, olha, venha, porque o Noivas RN é a maior feira de noivas do estado. E você precisa conhecer, porque aqui, minha filha, não tem erro. Seu casamento sai pronto.